Olha que maravilhosa, Leandro Fonseca aqui, estou gravando esse áudio, esse vídeo para te fazer um convite para no próximo domingo você estar presente com toda a tua liderança, com toda a tua equipe, porque eu e esse grande Anderson Hara, nosso upline, nosso querido Anderson Hara, tem uma história incrível, ele está trazendo para nós e eu quero passar para vocês um conhecimento, um conteúdo que eu passei em Porto Alegre para mais de 300 pessoas, que é como você potencializar o teu negócio, como você vai aumentar o teu network, como é que você vai construir a tua autoridade no, através das redes sociais. Vou focar muito no Facebook e o nome dessa palestra que eu ministro se chama Faça do seu Facebook um quadro dos sonhos. Quero te mostrar aqui na tela do meu computador como é que funciona rapidamente, então vem cá que eu vou te mostrar. Agora você já pode ver a tela do meu computador. A maior dica que eu posso te dar Faça do teu Facebook um quadro dos sonhos. E é o nome da palestra que eu ministro Faça do teu Facebook um quadro dos sonhos. Agora eu vou te mostrar como você vai fazer para que pessoas se interessem pelo teu serviço, produto, empreendimento, ou até mesmo pelo estilo de vida que você leva dentro do teu empreendimento, dentro do seu modelo de negócio. Muito importante você entender o que é o marketing pessoal digital. O marketing pessoal digital, ele nada mais é que uma estratégia dentro do marketing. E é legal você entender que o marketing conquista mercado, o marketing vai direto ao alvo, o, o marketing trabalha com números, trabalha com dados, coisas tangíveis e mensuráveis. O marketing é muito, ele precisa ser algo muito eficiente. O branding pessoal, não, o branding pessoal vai conquistar o coração do teu prospecto, do teu futuro cliente, do teu futuro parceiro de negócio. Então, é muito importante é, você saber que o marketing conquista mercado e o branding é, conquista corações. A estratégia que eu acho mais legal, a estratégia que eu, que eu gosto, é a estratégia do embaldo marketing. A estratégia mais eficiente é o embaldo marketing, porque é a estratégia de atrair pessoas. E você vai aprender a fazer isso e você vai ver que legal que é a estratégia de embaldo marketing. É, eu, eu usei algumas... Algumas estratégias relacionadas a Inbound Marketing, olha que legal. Pessoas é, interessadas pelo meu estilo de vida, pelo meu modelo de negócio, e é o que você vai poder fazer. Olha que legal aqui. Estou quase me convencendo a entrar no negócio, viu? Uh, outra pessoa aqui. Olá, Leandro. Quando puder, podemos conversar. Estou interessado nesse trabalho de marketing multinível. Um abraço. Uh, Leandro, pode me tirar uma dúvida. Estou interessado é, a conhecer sua forma de crescimento. Fiquei curioso. Esse post eu achei sensacional. Eu fiz uma live falando sobre livros, sobre o livro do Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre. Uma pessoa que eu não conheço, eu nunca tive relação nenhuma com ela. Uh, ela colocou lá, comprou o livro, ela viu minha live e postou lá. Vamos começar a leitura desse livro que me foi indicado através de uma live do grande Leandro Fonseca. Olha que extraordinário. Essa pessoa assistiu o meu conteúdo. Ela foi lá, comprou o livro e esse livro pode mudar uma mindset dela, pode mudar a vida dela. Isso é extraordinário, é isso que você vai aprender a fazer. Mais outros dois posts, interessantíssimo esse aqui. Essa pessoa, ela foi muito direto ao ponto, ela me adicionou e eu dei um bom bom, sugeri que ela fosse bem-vinda ao meu Facebook, seja muito bem-vinda, querida dela. Rápido foi muito direta. Obrigado por me aceitar, obrigado por aceitar meu convite. E já fez a pergunta, com o que você trabalha, Leandro? Muito rápido. Que tem outro, outra pessoa que se interessou também pelo, pelo modelo de negócio. E vou falar para você também a diferença do velho marketing sobre o novo marketing. Muito importante você entender como é que é o embado marketing, a nova forma de se comunicar, de se posicionar, marca, produto, serviço, a tua marca pessoal é, nos, no, nos dias de hoje. O meu nome é Leandro Fonseca, eu sou mercadólogo por formação acadêmica, o meu C.R.A. é o 1927, também possuo MBA em Gestão Estratégica de Negócios e sou CEO da empresa MKT Brasil. Bom, legal, né? Então, nesse domingo, dia 21, te espero no Comércio, A partir das 14 horas, junto com o Anderson Rara, leva o maior número de pessoas da tua equipe e se prepara para na segunda. A gente faz um grande, uma grande open junto com toda a liderança, junto com todas as pessoas, fazer desses meses, meses extraordinários, fazer desses meses, desses meses decisivos para uma alavancagem muito forte dentro do teu negócio. Estou dando o meu melhor, espero é, fortemente que você dê o seu melhor. Esse conteúdo eu tenho certeza que vai te abrir, te expandir um pouco mais sobre como trabalhar com as redes sociais. Eu tenho certeza que vai fazer com que você desenvolva de uma forma correta e adequada as ações dentro das redes sociais. Um grande abraço. Te encontro no Comércio, domingo, a partir das 14 horas.